Nada como você cantar, eu, hein? Sou louco! Alô? Alô? Meu Deus, tá muito estourado. Eu tenho que baixar ah, os 10 e 10. Cala a boca, cala a boca. Deixa eu diminuir o Dusty aqui, gente. Vocês escolhem o servidor. Rei, hey, rei, hey, hey, detetives e ninjas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de live. E agora no New Club Penguin. Vocês voltaram, vocês, mãe, de de volta Pingo, tá vocês voltaram e em vocês escolheram de volta de Nil e agora no meu Club na festa. voltaram e vocês escolheram a festa, a festa de volta de Nil Club E, agora de Pingo. New Clube. e tá tendo na festa. De voltaram, e em vocês na Baixa e, a a a a da... a... e vocês não, é o acha Prime só pegar que vou <T2> <tú wra sicher contentos> tá saindo áudio, <risos> eu não tô entendendo calma aí aí tá saindo áudio do youtube que eu tô ouvindo pelo computador <risos> desculpa tá muito tá estarado muito né vou baixar aqui virou o me place foi na moral gente, desculpa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 Ai, gente, me perdi. É abrir o um mix de volume. Né? Não. Abre as configurações de som. Eu acho, eu acho. Não, não é. Eu quero ver. para diminuir o decibel. Ah, gente, eu vou cancelar. Só vai, não, não tempo. Acho que ninguém vai vir pro New Club pinguim.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 Vamos lá e vocês voltaram na playlist da aba Comunidade para que o, clube, o New Club Penguin volte e eu estou aqui trazendo o um um New Club Penguin porque vocês voltaram que vocês queriam a maioria queria o um New Club Penguin de volta então não foi do nada que eu estou trazendo de volta ok eu não sei muita gente não vai jogar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 Parece que no chat a tá presente. <risos> ainda estou engasgado com a água, correu Então. Meu Deus, ó, quem tá em primeiro? Ah, já chegou. O time tubarão já ganhou. Ah, gente, sem graça, todo mundo esconde tubarões. Ah, eu posso trocar de time.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 12 gols. Ok. Continue jogando para desbloquear Inter, Tá bom. Deixa eu ver os meus inter que eu peguei aqui. Tá um super pinguim. Ué, porque eu não posso pegar. Eu tava esperando o Stadak pra jogar comigo. A live flopou. Tem ninguém assistindo.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 Ok, esses itens que eu ganhei aqui. Que isso? Vou pegar esse sapato aqui. Ah, bola para na mão. Vou deixar tudo sobre só a copa. A intenção só sobre a copa. A maioria fica tudo no centro.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 Ah, mas eu vou lacrar nela, hein? Ah, errei. Eu acertou. É o meu Senei. Errei de novo, gente. Meu Deus, eu sou uma perdição pra esse Kiff. Parece... Nem Parece Neymar só cai. Ah, muito rápido também. Gente, como essas pessoas conseguem? Tudo viciado. Mas eu estiver gravando isso. Eu não ia gravar isso, não.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 Aqui dá pra pegar as moedas? Aí eu ganhei 180. Ah, agora eu ganhei o, o A Copa do Mundo e da M14 foi aqui no Brasil ou não foi? Eu sou de memória, mas. Agora eu posso colocar sapatinho.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 ela já tá com dez, gente. Como, como é possível, povo Gente, que vergonha! Meu Deus, meu Senhor.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 Tá bola, filho. Arrasei. <risos> Meu deságua me engasgou mesmo. E tá super bonito. Muito é muita decoração. É e isso aqui? Eu achei alguma coisa aqui. Nando para de me seguir, opa. É, é isso aqui é a Vovuzela Tubarões, né? No YouTube, eu tô quase terminando a live. Eu começo muito tarde a live. Só pesquisar, Febraim. Bora fazer a probe aqui, né, gente? Chama o o Nonha não tá aqui. E aí, ravi O ar de senhor?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 Eles me fala das coisas, onde tá o PIN, pelo amor de Deus. Será que tem plano de fundo aqui, hein? Eu tô sabendo de nada, eu nunca joguei essa Copa pinguei. É.. O que eu faço? É um iceberg, tem alguma coisa? Ah, triste. Posto nevado eu já fui, né?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 Gente, qual lugar eu ainda não foi? Time Verde. Time Verde, meu Deus, eu sou. Time Vermelho. Aí, achei o meu time. Tá, gente. Quem quiser jogar comigo, pode jogar, hein. Ah, eu tenho que ver o catálogo, né? Eu nem sei como estão as minhas coisas aqui no New Club Penguin. Faz tanto tempo. Bebi um pouco de água né para hidratar.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 continuo jogando. Aí eu peguei. Olha essas botas famijantes. Pinguim Lucas, eu não precisa, tá? Precisa me humilhar não. Bora. Eu tô prestando uma não tá indo. Eu tenho que ficar com um negócio aqui, né? Pra convidar as pessoas.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 Faz mais uma, vai! Ah! Não tem problema não, Isa. Nossa! Quase que eu cheguei, hein? Falta uma, duas, três, quatro, né? Tô esperando. Aqui, eu venho, em Isa. quer me ajudar, gente.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 Oh, até meu Puff está lá na China. Gente, bugou? Gente, bugou? Pena, a gente caiu, gente. Meu Puff. Onde meu Puff está, gente? E agora? Tem que sair e entrar de novo, né? Ah, vai ser mó trampo. Ai, vai, vai, vai, vai. aí eu fui. Eu fui com o Didas. Ah, já errei. Acertei. Errei. Eu errei porque ele me bridiou. Oh. Ah, beleza. O cara tá me humilhando ali. Ah, não, velho. Saoco, papi! Saoco! Toda hora 16 gols Só clica na bola. O que vocês falaram? Aí, meu voltou! Vem! Sai! SAI! SAI! SAI, moleque! SAI! É o Enzo que eu quero! Sai! SAI! SAI! Meu Deus! SAI! Ai meu Deus! Não... Ai, beleza Vai, eu é criga essa bosta Meu Deus não. não Eu tô apertando, não tá indo Não tá indo, sai A menina vai vir, sai Ah lá, velho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 Gente, que isso Tô parecendo umas peluncas Com esse gol com, esse, com essa peruca Para, Enzo, não me humilha Vai embora Eu tô com sapato eletrizante A embora jogar pra valer agora Você vai ganhar, né Travou o meu já Beleza, não é tão rápido assim, não, hein? Ah, não, é tá o lag, gente. Tá travando o Nico Precisa melhorar muito.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 Tem uma dimensão... Deus, a de minha gente. Eu não faço isso de propósito. Tem a dimensão das caixas aqui, ó. Olha que tá legal,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 Deu pra perguntar aqui no servidor, calma aí Na minha conta super fake Meu nome é instalador de licor, vou morrer de calor Uma desgraça Olha que rock Olha lá Onde? está o pin. Bom gente, eu acho que é isso. Eu vou terminar por aqui. Eu não vou fazer vídeo dessa copa pinguim. Porque eu já terminei tudo. né? bem legal, não foi enjoativo pra mim boa festa já pode mudar pra outra festa tá <risos> zoando otávio br não é no Brasil é o New Clube Penguin o Clube Penguin mais lagado do mundo Reclamou mesmo ah, deixa eu ver o catálogo, ninguém vai me falar onde está o pin. Beleza. Esse centro, um lag, gente, que somente um lag do capeta. Eu não vou comprar nada porque eu tô com pouca moeda. Que isso, gente?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 É suspeito que esteja no estádio Olha só que zero moeda Tem um bocado de coisa zero moeda aqui Ah tá bom Vamos comprar ah, Vou comprar tudo, até cabelo de mulher vou comprar No caso né, comprar não né, compre a é GAT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 Meu Deus, olá Tudo bem Chama de amigo, mas nunca, faz dois anos que eu não vejo ele Beleza Por moral Essa desgraça que ele disse mesmo? Eu respondi assim, mas... Manda tchau. Tô encerrando. Olá, Nicolas. Ah, chegou atrasado. Não tem problema, Boni. A gente vai ter mais mais live. Ah, vou perguntar ele então o pin.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 misericórdia, que isso gente, olha esse groom. vou comprar esse de futebol gente, é para fundo, então não eu vou comprar não o ainda ainda está aí. eu pergunto onde está o pin, nem ele sabe, Jogo, o jogo Todo dia, não sabe Só misericórdia Então gente, vou encerrar por aqui Espero que tenha gostado Então, próxima Obrigado a todo mundo que assistiu Deixa eu ver quem tá aqui Não dá pra ver quem tá aqui Obrigado a Estevão, Bonnie Tava por último O Nicolas Que tava por último